Bem-vindo ao Hyundai Sempre, um clube de vantagens para quem tem o HB20 ou um Hyundai Creta. O Hyundai Sempre é mais do que um programa de relacionamento. Com ele, você vai sair sempre na frente, tendo acesso às importantes informações sobre seu veículo, promoções exclusivas da Hyundai e descontos em diversas empresas parceiras. E o melhor, você não precisa acumular pontos nem pagar nada mais para ganhar. São inúmeros produtos e serviços em uma ampla rede de descontos e benefícios, com facilidade para o seu dia a dia, cuidado com a saúde, bem-estar, lazer, aprendizado e cultura. Vantagens que vão transformar a sua vida. Quem é cadastrado também tem facilidades para serviços Hyundai, na palma da mão pelo app ou através do site. Em um clique, você terá acesso a novidades e lançamentos da marca para você ficar sempre por dentro. Informações sobre o seu veículo para você tirar qualquer dúvida. Agendamento e lembrete de serviços. Muito mais rapidez e praticidade na hora de marcar a revisão do seu carro e outros serviços. Acionamento automatizado de assistência 24 horas, para mais tranquilidade e conforto em momentos de necessidade. Além de promoções exclusivas, até na troca por outro carro. Curtiu? Faça agora a sua ativação gratuita pelo site ou então baixe o app. Hyundai Sim. Programa de relacionamento para quem tem um Hyundai. ouvistes -es que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face de luta... Venham, venham! Vamos! Vamos! Traga, ah, vamos. Ah, vamos. Ah, vamos. vamos! Vamos! Levante! Vai, ela lá, lá! Até ali! Pega pra cá! Vem, é. é. aqui! Vamos! Vamos! Esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Pois, que dizes? <risos> Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Os teus acusadores? Ninguém te condenou. Ninguém senhor. E não peques mais.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 Vamos outra vez para a Judéia. Rabi, ainda agora os judeus procuravam a pedrejate. E voltas para lá? Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Lázaro, o nosso amigo, dorme mas vou despertá-lo do sono. Senhor, se dorme, estará salvo. Lázaro está morto, e alegro-me por causa de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Porém, vamos ter com ele. Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei, mesmo agora, que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. Teu irmão há de ressuscitar. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sou a ressurreição e a vida.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 O Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ide, e trazei tua irmã. Se estivesses aqui, meu irmão... não teria morrido. Onde o puseste, Senhor, Vem e vê. Vede como o amava. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Tirai a pedra. Senhor, já cheira mal, porque é já de quatro dias. Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus. ouvido, pois eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Lázaro, sai para fora. E deixa eu ir.